Colega profissional, eu sou o engenheiro florestal João Paulo Sarmento, coordenador da Comissão Eleitoral Regional de Minas Gerais. No dia 1 de outubro, vamos escolher nossos representantes para o sistema Confeia, CREA e Mútua. A sua participação é muito importante. A votação vai ocorrer nas unidades do CREA e em urnas facultativas em todo o Estado. Para garantir a sua segurança e de todos os envolvidos no processo, estamos seguindo as orientações dos órgãos de saúde, como o distanciamento, a utilização de máscaras e álcool 70%. Venha, participe, é fundamental você estar conosco.